E aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho, e dessa vez galera, mais um vídeo de Clash of Clans na área pra vocês. Hoje, o dia que eu salvei a guerra no Bacon Elite. Mano, sem desmerecer ninguém, nessa guerra todo mundo foi bem, alguns deram aquela... Sabe, vacilada básica, mas isso acontece com todo mundo, inclusive comigo. Já deu uns feios ridículos a galera compreendeu. Então não vou julgar ninguém aqui, mano. Mas a gente fez uma guerrinha só pra não ficar parado, tá ligado? Então a gente fez uma guerrinha com 10 pessoas apenas. Ontem, antes de ontem e tal, foi alguns poucos dias atrás. E, manos, tava tudo indo difícil, cara. Tava pau a pau a guerra e faltava, tipo, 19 minutos. Eu não tinha feito nenhum dos meus últimos dois ataques. Nenhum dos dois. E eu praticamente não tinha guerra. não <risos> Eu tenho muito tempo que eu não estava indo em guerras. Eu comecei a ir em guerras há pouco tempo, que eu voltei a ativa nas guerras. Tanto que vocês podem ver no meu perfil, tem apenas 417 estrelas em guerras, o que é muito pouco. E a, tipo, um ano atrás eu tinha 300 e pouco. Então vocês podem ver que em um ano eu tive 100... Tem estrelas em guerra? Muito pouco, velho. Tava jogando muito pouca guerra, mas agora tá tudo diferente. Agora eu tô mitando. Inclusive agora, mano, teve uma guerra aí que eu vou te contar, velho. Foi tensa até o último minuto que eu resolvi dar uma de bacon. Eu falei, agora eu convoco o poder do bacon, nós não vamos perder essa guerra! Uh! E esse é o placar final da guerra. 27 a 26 aqui, na guerrinha de 10 pessoas que a gente fez. Manos, podem ver aí que eu tomei duas estrelas de dano no meu layout. E, velho, vou te contar. Foi tenso. Deixa eu pôr aqui nos detalhes da guerra. Vou colocar eventos da guerra. E vejam aqui, mano. Vejam 15 minutos restantes eu consegui três estrelas. E depois, um minuto restante eu consegui uma estrela. Mano, essa guerra foi treta. Foi treta porque até os últimos minutos, eles estavam na frente por... Duas ou três estrelas, por duas estrelas, perdão, se tivesse por três teria ficado empatado, né? Mas eles estavam na frente por duas estrelas. E o que, que eu pensei? Mano, eu vou tentar fazer uma, uma é, duas estrelas no número um da guerra e vou fechar um dos centros de Vila Nível 9 que tinha tomado duas estrelas apenas. E aí eu iria empatar a guerra. Eles estavam 3 estrelas na frente. Isso, eles estavam 3 estrelas na frente. Aí eu fiz 4 estrelas e ganhei a guerra, mano. Mano, mitei. A galera não acreditou. Porque, mano, faltando 19 minutos, eu entrei no Clash. E eu tinha apenas uma estratégia de ataque, mano. Que é aquela minha estratégia de farm, velho. Sabe aquela estratégia de farm que eu mostrei no vídeo trollando os trolladores? Aquela mesma estratégia. Eu tava com aquela estratégia de atacar normalmente. Eu nem tinha visto o layout do meu oponente, cara. E aí eu fui no número 1 consegui conseguir 3 estrelas. Mano, o layout dele é exatamente o que eu tô habituado a atacar. Não é um layout muito bom pra guerras, eu imagino. Até porque foi muito fácil eu ter conseguido aqui. Mas eu também ataquei na perfeição, mano. Eu não errei em nada, velho. Usei as, as, a, a, os gigantes na hora certa, os quebra-muros na hora certa. Usei os feitiços na hora certa. Usei as habilidades dos heróis na hora certa. Então, realmente, eu tenho que tirar o chapéu pra mim. Na verdade, a touca. Então, eu não vou tirar meu chapéu. <risos> Mano, mas se liga, eu comecei ali naquele mesmo esquema como eu falei ali no Trollando Trolladores, eu coloquei ali a minha rainha com os meus gigantes, eu coloquei um feitiço de furo ali no início pra minha rainha não morrer, depois disso a minha curadora ficou bugada, depois disso eu entro com tudo que eu tenho ali e vou colocando, eu já sei que as minhas tropas vão dar a volta, mas nesse caso, quando eu coloquei o feitiço de pulo, o ideal aqui seria talvez o feitiço de terremoto pra quebrar os muros, era mais certeza que as tropas iriam centralizar. Mesmo assim, nesse caso por algum motivo, as minhas tropas resolveram usar o feitiço de pulo e entrar centralizando foi onde eu coloquei ali os meus feitiços de veneno, feitiço de fúria, pra matar as, é, as tropas das armadilhas dele do castelo no clã, e depois disso eu já tinha conseguido ali 57% duas estrelas e não tinha usado as habilidades dos heróis, Velho, depois ali vocês vão poder notar que eu uso a habilidade do meu rei bárbaro um pouco antes, por quê? Porque eu sei que tem curadoras vivas ali, e elas estão vindo pro meu rei bárbaro, então ainda tinha uma defesa aérea viva ali, então eu usei o meu a habilidade do meu rei bárbaro pra destruir aquela defesa aérea o mais rápido possível e manter uma das minhas curadoras vivas aí do lado direito ali, do lado esquerdo na verdade, na parte inferior, tava meu grande protetor e a minha rainha viva velho, então ali, aqui, quando eu consegui mais ou menos 80% de dano, eu já sabia que eu teria conseguido o PT, porque eu tinha uma curadora viva curando meu rei bárbaro tava com a minha rainha sem ter utilizado os poderes dela vivos ainda, então cara Ali era só correr pro abraço, tudo que ele tinha de defesas ali eram aqueles dois canhões e aquela defesa aérea que não iria me trazer nenhum perigo, afinal de contas, se minha rainha estivesse morrendo ou morta, aí sim talvez eu não tivesse conseguido, porque o meu Rei Bárbaro até quebrar esse muro aqui, velho, de nível 10, iria sofrer pra caramba, então basicamente é isso, consegui as três estrelas no primeiro colocado, e eu estava atacando para conseguir duas, e conseguir talvez, talvez, ganhar na porcentagem, mano, conseguir um empate, buscar um empate, talvez ganhar na porcentagem, a gente ganhou também por outras razões, porque todo mundo que, que do Bacon Elite fez os dois ataques, todo mundo tentou o seu melhor, para conseguir essa vitória, e isso foi crucial. Tanto é que três pessoas do clã inimigo não atacaram e provavelmente isso determinou a nossa vitória. Lógico os nossos ataques que, que foram bons também determinaram a nossa vitória mas, sem dúvida aí, é, vou só mostrar meu outro ataque aqui, que foi contra esse número 7 foi o contra o número 7, eu quis atacar o número 7 porque ele era o que tinha recebido a menor porcentagem de dano das duas estrelas é, ele já tinha recebido duas estrelas de dano o que tinha recebido menos porcentagem era esse, então eu quis atacar ele para conseguir dar o PT, foi fácil, o centro de vila 11 atacando é, centro de vila 9 é muito discrepante a diferença então eu coloquei ali bastante golem, só pra garantir a vitória mesmo, tudo que eu tinha era aceleração, eu tava sem gemas mano, eu tava tava totalmente sem gemas, atualmente eu tô jogando 100% sem gemas aqui no Clash, então, tava totalmente sem gemas, eu só tinha tipo 20 gemas Acho que 15 gemas, uma coisa assim, 20 mesmo. Aí eu acelerei o meu... Foi o meu Rei Bárbaro, que no ataque anterior ficou com menos vida. Depois eu acelerei os meus dois quartéis negros e acelerei minha fábrica de feitiço. Então pode, pode notar que a maioria das minhas tropas aqui são tropas de Elixir Negro. Porque eu tinha que fazer muita tropa de Elixir Negro, já que eram os meus quartéis que estavam acelerados, né, mano? E aí foi só fazer um monte de tropa aqui que joguei e já deu PT. Mano, mas foi tenso! Foi tenso! Tenso, eu pensei que eu não iria conseguir, mas eu consegui um PT, dois PTs, garantir quatro estrelas e levei o Bacon Elite a mais uma vitória. Eu tô muito feliz, estamos perto do nível 6, mas eu queria também parabenizar todos os outros aí que conseguiram bons ataques. Vocês viram aí meu ataque contra o Sandvilo nível 9, foi realmente arrasador. Mas, quero parabenizar todo mundo que conseguiu 3 estrelas na guerra também. Que foi aí, ó. O, o número 2 que foi atacado pelo Wesley que tomou PT. O Wesley também deu PT no número 3. O Cássio deu PT no número 4. O Lorde deu 2 estrelas ali. Quem mais deu PT? Vamos mostrar só os PTs aqui hoje. Eu dei PT no número 7. O Daniel no número. 8, quem mais? E o Cássio também fechou o número 9 ali. E, mano, conseguimos 27, 26, muito apertada. Mas se não fosse esse, esse replay, esse ataque épico aqui no número um, velho, com a minha estratégia habitual de farm, eu não teria conseguido é, levar o Bacon Elite a essa vitória. Estou muito feliz e agora sim, mano, agora sim eu tô animado para guerras aqui, mano. Agora a parada vai ficar louca Eu vou começar a me aprofundar em estratégias épicas E trazer pra vocês E se você tá curtindo os vídeos de guerras Os vídeos interessantes aqui sobre Clash of Clans Deixa seu like, se inscreve no canal Se você curtiu aí o canal Muito obrigado a todo mundo que assistiu Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu like Vai me fazer muito feliz, faça um gordinho feliz Deixe seu like nesse vídeo Muito obrigado mais uma vez, Falo um grande abraço Vou ficando por aqui E até a próxima Mano Olha que ataque foda, velho. Se liga. Vamos até o fim agora. Vou acelerar, porque senão fica zoeira. Eita, cuzão! Mano, foi muito bom o ataque. Foi muito bom. Confira comigo no replay. Falou!